E aí, gente? Sejam todos muito bem-vindos. É a na Mara e Cara. Hoje eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Eu quero saber qual que vocês escolhem primeiro. Obvio que vocês não vão ter como responder isso, então eu vou escolher a primeira, né? Primeira notícia, vai ser a notícia ruim. Porque eu prefiro que a história depois termine bem A primeira notícia é que eu não consegui ganhar o Mega Cavaleiro Pra trazer aqui pra vocês, eu tentei muito, galera Eu vou até mostrar pra vocês a quantidade de gemas que eu gastei em busca Em busca não, né? Tentando ganhar esse desafio do Mega Cavaleiro Tentando desbloquear essa carta Mas não foi dessa vez Eu cheguei a conseguir 11 vitórias no desafio E bem no final. Finalzinho... Sim. Aquela última esperança que eu tinha, se foi Mas não tem problema não, acho que em breve, daqui a pouco Tomara que eu consiga trazer aí, conseguir em algum baú Enfim, não sei, pode acontecer E se eu ganhar, com certeza eu vou trazer em vídeo E a notícia boa é que eu, nesse andar Nesse andar aí da carruagem <risos> Tentando pegar o Mega cavaleiro, Eu acabei ganhando uma carta lendária Cara, eu ganhei uma carta lendária Eu bati um print, eu não tava gravando na hora Mas eu nem cliquei na carta ainda Tá com o um selinho de nova E eu vim mostrar aqui pra vocês Essa carta lendária que eu ganhei Que depois do Mago Elétrico Era a carta que eu mais desejava atualmente É a carta mais fora da lei do Clash Royale Vamos ver se vocês chutam e se vocês acertam Deixa aí agora nos comentários aqui embaixo Que carta lendária mais fora da lei que eu ganhei, eu desbloqueei na verdade, né, porque eu ainda não tenho, não tinha essa carta, eu desbloqueei, cara, eu fiquei muito, muito empolgado e pra avaliar, como eu sou um cara muito cagão, veio a mesma carta no mesmo dia na minha loja, né, na, veio depois eu ter ganhado, mas veio na loja essa mesma carta Deus de enrolação, vou mostrar o print pra vocês aqui do lado, aqui do lado, não sei, enfim, vou mostrar o print aqui pra vocês, tá Bandida, se você chutou bandida, você acertou, cara, eu ganhei a bandida, queria muito, muito bandida, porque agora, nesse novo meta, ela tá sendo bastante usada, tava sendo também bastante usada no meta passado, nesse novo também tá sendo bastante usada, e ela é realmente uma carta lendária muito, muito forte, muito legal de, de, de pôr aí no deck, e eu vim trazer aqui também um deck pra vocês, que eu acho que tá muito forte, na verdade eu não acho, eu já cheguei com ele, ele realmente... Tá muito forte, mas a gente montar o deck aqui e começar uma partida, eu vou mostrar aqui pra vocês Lá embaixo, vamos descendo aqui, deixa eu mostrar a bandidinha ali com o símbolo de novo, lacradinha <risos> Mais uma vez a bandidinha, cara, muito top, é sério, nível 1 Vou selecionar aqui ela, agora ela perdeu o selo, não é mesmo? Vamos botar aqui usar e vai no lugar do coletor de elixir. O deck é basicamente esse, galera, é um deck de gigante com três lendárias, Bruxa Sombria, Mineiro, Bandidinha, Bola de Fogo, Servinhos, Servos e o Zap Cara, esse deck é um deck de custo baixo e tá muito forte, mano é Realmente é um deck que tá muito, muito apelando Porque você pode fazer mais ou menos uns três combos e dar certo Um combo de gigante com servos ou enfim Eu vou explicar certinho na batalha, beleza? Cara, mas se vou te que aqui o celular chão galera é cuidadoso que eu que sei o que eu só tenho mas a gente começar a batalhar cara deixa muito like aqui embaixo e também se inscreve no canal se você é novo por aqui e a gente já tá fazendo muito vídeo de clash da hora para vocês beleza vou mostrar então rapidão aqui que a bandida veio aqui na lojinha ó, 40 mil mas eu não vou comprar vou deixar ela de boa assim eu poderia comprar ela e por ela no nível 2 aí eu teria Três lendárias nível 2, cara Aí o negócio realmente ia ficar Ia começar o negócio a ficar, a ficar bonito, mano Mas enfim, não vou comprar ela não Eu vou guardar esse goldzinho aqui Pra se vir uma outra lendária que eu não tenho ainda, que eu possa desbloquear, eu pegar. Eu estou atualmente com 3.100 profés, mas como eu estou testando esse deck ainda... Eu sei que ele é bom porque eu já joguei no desafio clássico e as partidas que eu joguei, cara, foram sensacionais. Então, antes de puxar a partida, eu vou começar aqui abrindo esses baúzinhos. Vamos começar abrindo esse baúzinho grátis aqui. É isso aí, torre de bombas, maravilha, bárbaros, legal. Baúzinho grátis, show. Coletor de elixir, 11 gangue de goblins, legal. Ouro, bola de fogo, canhão, bola de fogo, bacana. Ariete de batalha, bom, gigante real Legal, vamos aqui abrir uh, Ouro, bacana Mago 1, legal, Bárbaros de Elite 11, sempre vem bastante Bárbaros de Elite E vamos abrir esse baúzinho de ouro Agora, 208 de ouro Bárbaros de Elite, Espírito de Gelo E Bombardeiro Cura, ó, oh. uma carta rara Aí, no baúzinho de ouro, legal Vamos abrir mais aqui esse baúzinho Da coroa, vai, será que vai vir lendário aqui ao vivo, sou pego de surpresa Pela su Super Saiyan da uma superzinha aí 583 de ouro 4 gemas, legal 4 gemas, não sei se eu vi já 4 gemas Mas enfim, legal, gostei Goblins, espírito de fogo Tesla, não veio lendária, veio corredor oito corredor, ah, corredor é uma carta que eu gosto muito pra caramba, e por último o baú do clã, cara esse baúzinho do clã, vamos abrir aqui cura, gangue de goblins legal, morcegos, morcegos está sendo muito, muito usado agora Eu vou conseguir agora melhorar o espírito de gelo vou conseguir botar ele no nível 9 olha aí, vou conseguir botar no nível 9 também o gigante real agora, 120 gigante réu. reais Reais, Legal, hoje. Cabana de Bárbaros e não vai vir lendária, vai vir épica, príncipe. Sempre vem príncipe no baú do clã pra mim. É sério, vocês podem ver nos vídeos passados aí, cara. Geralmente vem príncipe, não sei porquê, mas tudo bem. Já abrimos todos os baús. O deck é esse deck de gigante mesmo, com porção brilha e bandida. Vou puxar um desafio clássico, na verdade já puxei, já baterei aqui. Puxei uma partida aqui, nós estamos jogando contra o um Xing Ling. Todo mundo fala Xing -ling. Eu fico até com... com... Com dó, todo mundo, brasileiro ama xingling, é sério, ama <risos> Às vezes nem sabe se é japonês, se é chinês, o pessoal só fala, né? Mas, enfim, os queridos japoneses, chineses Ó, oh, mensagem aí dizendo que vai acabar a bateria da pouco. Ô, oh, maravilha, beleza Vou começar então, tacando os servinhos aqui atrás Vou tacar uma bandidinha aqui também e vou tacar o um mineiro aqui Um zapzinho aqui nessa galera, pá, e o mineirinho deu conta ali, a bandida bateu na torre junto com os servinhos, acho que a gente vai conseguir um dano legalzinho. É, conseguimos um dano legalzinho lá e isso foi legal, galera. <risos> coisa boa, coisa boa, dano. Ó, vamos botar aqui o gigante novamente aqui atrás, tem duas, duas pessoas assistindo aqui, torcendo aqui por, pelo amigodão. É isso aí, tem que torcer, tem que torcer. Vamos começar então. É, tacando o gigante ali, vamos ver o que a gente vai fazer. A gente vai fazer um push com bruxa sombria? Pode ser. O cara começou, acho que do, da, ele vai começar da mesma forma. Acho que ele tá girando o deck ali pra botar a mosca. Não, não foi isso bem que ele fez. A mini P.E.K.K.A. Né? Oxi, o cara já tem mega cavaleiro, mano. Que que é isso? Mano do céu. Nossa, se eu tivesse mineirinho, agora ia é ser maravilhoso. Mineirinho, mineirinho, mineirinho, mineirinho, mineirinho, vai, mineirinho. Vai, mineirinho, vai, mineirinho, vai, mineirinho, vai, mineirinho, vai mineirinho. Vamos, vamos levar a torre, vamos levar essa torre. Uh! uh! Aí. Uh, cara, mas é bom Vou já começar aqui com a bandida Aqui do outro lado E ele, eu acho que ele vai mandar esqueletinhos Acertei Mano, olha esse zap que eu taquei É nobice misturado com é, Eu faço de vez em quando umas coisas legais até Mas é muito nobice misturado, cara Tomara que esses ervinhos aqui parem Essa mini pe... Ai, um hit da mini peca Bom, beleza, tá Tranquilo Pelo menos já levamos uma E Não, tá, tá, tá legal, tá legal Vou começar atacando aqui O gigante aqui atrás, novamente o cara atacou né? As mosqueteiras lá eu vou tacar o que? A bola de fogo? Eu acho que vai ser a bola de fogo mesmo Vou tacar aqui o mineirinho Vou tacar a horda aqui um zapzinho aqui nessa turma essa galera Beleza, beleza, talvez dê certo Talvez dê bom É, é, é, é. É, galera, o lance é a gente defender, se a gente conseguir defender bem isso aqui, tá tudo certo é, A gente tem bastante carta aérea e o deck dele é bem focado né, em cartas, enfim, que não são aéreas e tudo mais Eu tá aqui o um mineiro ali só pra aguentar essa mini peca dele e eu acho que a gente vai levar essa vitória pra casa Eu queria, eu queria mais, eu queria mais aquela, enfim, aquela torre lá, eu achava que a gente tinha condições Ale, levamos. Essa é a minha comemoração final. Comemorei o vídeo todo e no final. Alei. É, é sou um youtuber. Youtuber muito feliz. Beleza, conseguimos. Eu falei pra vocês que esse deck é bom, cara. Esse deck realmente é muito top. É topíssimo, mano. É topíssimo. Puxei então, galera, pro vídeo. Não ficar só nisso. Mais uma partida aqui. Estamos jogando contra o Danilo do clã. Macapá. O cara já começou atacando o Bárbaro Gerite. Vou puxar aqui. Com o gigante, né? E vou tacar os servinhos aqui Beleza, beleza, beleza, beleza, beleza Vou tacar também o um mineirinho lá E vou tacar com um o zapzinho aqui na mão Pra ver o que esse cara vai fazer, mano É, mano, se você não cuidar muito, mano Você vai levar um dano legal Você vai levar um dano legal na brincadeira Levou um dano legal na brincadeira Danilo, tu te cuida, rapaz Eu não tô de brincadeira aqui Brincadeira, eu tô de brincadeira, assim Brincadeira, eu tô de brincadeira, sim Oxi. Beleza, galera Beleza, beleza, beleza. Vamos esperar o Elixir carregar agora, só na malandragem, tá tudo certo, tá tudo bem. Vou começar atacando ele. Tá com o coletor. É, cara, deck. Quando, quando o cara tem coletor no deck, geralmente a gente sempre vai estar tá na desvantagem de alguma forma, cara. Mas então vamos começar aqui com o punch de gigante e bruxa sombria. Vou tacar, eu acho que também a bandidinha ou os servinhos. Vou tacar os servos. É, eu acho que a melhor escolha realmente foi o servos. Não sei se foi a melhor escolha, não, mas tudo bem. Mas tudo bem, vou tacar também aqui Esse mineiro Beleza, ai mano, ai, olha, olha. Vai da... Ai, vai dar muito dano, vai dar muito dano Vai dar muito dano, levamos A torre dele, bicho Danilo, desculpa, cara Desculpa Mas é nóis Ele tá, mas realmente ele tá pegando Bastante lixeira, eu vou tacar uma bola de fogo Nesses, ai, podia ter acertado lá né? Mas tudo bem Beleza, tá aqui uma bola de fogo ainda. Ah, bandidinha! Eu te ganhei faz pouco tempo. minha ban... A bandidinha tá novinha ainda na área. Nem, nem vou botar tanto peso nela assim. Tô aprendendo já com ela. Mas, cara, que carta topper. Que ca... O cara tem peca no deck. Mano! O cara tem peca no deck. Tudo bem. Tudo bem, querido. Tudo bem. Covarde. É um covarde. O Danilo é um covarde, mano. Brincadeira. A Heckback é realmente uma carta que. Dá medinho, né? O duas peca Ele clonou peca, mano Se ele não tiver flecha, talvez seja uma boa Vou botar servinhos aqui pra tentar parar essa galera aqui O mineirinho aqui, mano Mano, acho que talvez ferrou Acho que talvez ferrou, galera Não sei, mas é difícil Oi, mano, que deck é esse, cara? Para, para com isso Mano, mano Ele vai levar minha torre Ele vai levar minha torre Não, não, eu tava tão bem, tava indo tão bem, Tava indo tão bem, não faça isso Ai, mano Ai, mano Não queria que isso acontecesse Mas beleza Bandidinha Preciso do zap, preciso urgentemente do zap Ele vai levar minha outra torre Com essa peca Ai Mano Que que é isso? O que tá acontecendo? Que que está acontecendo, rapaz? Vou puxar a puxa sombrinha aqui Minha puxa sombria não vai dar pra nada Beleza, já era pra nós Já era pra nós pedir Perdi Perdi, mas faz parte. Perder faz parte. Estou estou de boa. Estou de boa. Perdi, perdi aqui no desafio clássico, né? Mas tudo bem. Mas tudo bem. Eu tentei. Tentar. Tem... Cara, não pode desistir até o último segundo, galera. Às vezes o cara tipo desiste e vai ver. Eu já ganhei partida. Já ganhei partida. Tipo, nos segundos finais, sim. Faltava muito pouquinho pra minha torre ser levada e eu ganhei a partida Mas tudo bem, aqui não foi dessa vez, ganhei uma partida, perdi outra Tá tudo certo, é nóis, não esquece de deixar muito, muito like e Também de se inscrever no canal Um beijo no coração de cada um de vocês e valeu!